Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, tudo bem, Ana? Gratidão, professor, pela oportunidade. É, eu fiz dupla com a Cláudia e a Helena, e a Helena ela não conseguia se comunicar com a gente, então a gente falou para ela seguir a energia realmente, né? E aí o tempo foi, foi curto. E a mensagem que eu passei para a Cláudia, aí só deu tempo da gente socializar, eu e a Cláudia ela percebeu exatamente a mensagem que eu quis transmitir. Foi para uma pessoa que, da minha família que já desencarnou no mês de outubro uhum. e inclusive eu estou fazendo o curso de constelação familiar, né? Porque a minha família tem tem muitas exclusões, tem muitos emaranhados e que eu sempre buscava entender, mas assim, sozinha, sem conhecimento, é meio complicado, né? Claro. E, e esse meu tio, ele faleceu, foi morto brutalmente, assassinado agora em, em outubro, e eu percebi a energia dele, sabe? E aí eu pedi para professora, para a gente fazer a constelação dele tal, porque ele tinha muito problema com o meu avô. Meu avô foi excluído do sistema familiar. E aí foi se uhum. repetindo, e eles morreram sem se falar. Então eu pedi. Nessa, nessa oportunidade que ele se reconciliasse com meu avô que, que eles se perdoassem que meu avô acolhesse o filho com amor porque eles viveram intensas conflitos na família né? e que cada um fez o que foi possível foi fez o que foi o melhor então que eles se perdoassem né e que eles pudessem escolher a felicidade ser feliz onde quer que seja né Independente da dimensão, mas que escolham uhum. ser felizes, escolham se curar pelo amor. Eu mandei, e aí a Cláudia, ela captou, ela, ela, ela me disse exatamente que, que a mensagem que eu mandei foi para alguém que já não estava mais nesse plano. Uhum. E foi essa mensagem de, de perdão, que ele se um perdoassem, né? que um acolha ao outro. E eu percebi da Helena, ela não teve oportunidade de falar comigo, mas a sensação que eu tive foi de gratidão ela estava sendo grata, né? Eu foi essa sensação que que veio, que me veio. Ao mesmo tempo me vinha perdão, gratidão, só que não deu tempo de socializar. Tá ótimo, Yara. é um Muito fenômeno obrigado. incrível.